Eu não gosto dessa porra não, cara. Eu, tava, Eu perdi dinheiro é, com sua é. merda aí. Ah, nem sabia. De cor, o Pô, nem cara sabia. postou em pirâmide financeira. Futebol é pro povo, Ai, velho. Aí me o um cara comentar o futebol e manda uma dessa. Porra. Futebol é pro povo, velho. Mas vem cá, porra, você né. há 20 anos, quando você foi pro estádio 97, o estádio... Você quer água? Eu quero. Quer Beleza? uma aguinha? Não, aguinha e café tá vindo aí. Já foi pegar. O Estádio 97, você pega o Estádio 97, já era um programa com essa proposta. O Estádio era muito, é no, muito legal. Cara, cara, o futebol... Porque é... tem treta, tem as coisas, eu, é eu, muito legal. Eu como carioca posso falar uma coisa, eu vivi 22 anos da minha vida no Rio e 23 eu vivo em São Paulo. Essa então, água é dele. É, por, por, Obrigado. É, é, <coughs> é, por, isso eu acho que eu posso falar, porque eu vi um jornalismo esportivo no, no Rio de Janeiro... Muito mais focado, você morou lá também, você sabe, o, o, o, a crônica esportiva carioca, ela é muito mais entusiasta do espetáculo, lá vem o Megão, Maraca, Botafogo, por que, Vasco... Porque o é um carioca é assim? Sim, em São Paulo a coisa é marranheta, é o dirigente, é a porra Mas da não sei o outro, quê. É. é um negócio mais tenso, o né? reflexo, E, de, e de nas arquibancadas hoje é igual... Você vai no Maracanã ver um Fla, Fla, Fla, Fla, um Flamengo e Vasco... É zoeira. Porra, é, ainda tem aquela vibe legal pra caramba de antigamente. Faz Aqui não. fora do estádio. É, é tiroteio, é, é, é o beleza. É. Eu levei meu filho pra ver Corinthians e Boca. Os moleques tudo fanático. 600 pau ingresso, cada um. Caralho? Eu não sabia que tá... É, é mesmo. Paguei 600 pau cada um e 100 pau o estacionamento. Uma baladinha de dois conto. Caralho, Aqui no... Ganhou Aqui pelo não. menos? Pago porque eu não quero favor de ninguém. Não, não. Ao oh, Corinthians? É, ganhou. Tá é bom. Não, mas eu tô, é isso que eu tô te falando. Pago, mas, mas eu sou mano. igual a você. Fute... É, não quero. Tá louco. Mixa o saco, tá aqui pago. É, ninguém... Isso aí é o a SAF já. Dando... Cara, aí aí o futebol estão tirando o povo. Aí os programas de televisão o povo não tem mais como ver, porque quem entende essas porra? Os caras estão de blazer. Sem contar com o cara o que tem TV a cabo, campo, né? O tem TV último aberta... terço do campo, velho. O último terço do campo. Mas terço a escola é obrigada. A igreja ensina também o terço. Então, assim, o terço. Porra, <risos> porra, um terço. Não, peraí, Deus, um terço o cara tem que saber o que, que é um terço, né, Bora? Depende, carioca. O que é um terço? Tem que saber, porra. Não é que tem que saber. Quem não, estudou, é sabe, pro... sabe? Quem não estudou não um sabe, terço, irmão. Terço não, porra. O um terço não. É básico Ué. demais, velho. Não, mas se você, você falar o último terço do campo. É, o último terço do campo. Ah, ah, acho mas que ainda quê? dá. Ainda dá. É, sabe o que é isso? Os caras Nome... querem dar uma nova. Nomenclatura, né? Um Nomenclatura e mostrar. É. Olha, eu falo de futebol, mas eu sou um cara culto. É que eu deletei um cara ontem que você viu que o time fez uma marcação em pentágono. Perfeito. Em octógono, em. É. Quando eu fazia minhas aulas de econometria na PUC, eu não entendia merda nenhuma. Eu falava, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não vou passar nunca nisso aí. Aí eu pensava, eu não vou usar econometria em lugar nenhum. Usa no futebol hoje, cara. Usa hoje. É. Pra falar do. É. é. Tem programa que tem gráfico. Tem, um programa tem gráfico. Tem... Super. Vamos ver o balanço do Real Madrid. Mas você não acha isso legal, bem já? Legal? Eu acho. Ver o balanço do Real Madrid? Eu acho assim, eu acho que tem gosto ah. pra tudo. Tem um programa que tem um público que queira conhecer ah. um pouco mais sofisticado, queira uma linguagem mais coloquial. E uma coisa, por exemplo, eu são caras que eu admiro. O PVC, por exemplo, é um cara que eu admiro pra caralho. Ah. Mas o PVC que trabalhou comigo, que é genial... Como pessoa e como jornalista, apesar de tudo, o PVC não usa esse, essas, esses termos. O PVC é um cara que conhece, entende, tem uma memória surreal. Só que ele, se você parar para ouvir o PVC, qualquer cara hoje ouve, ouve o PVC e entende. Agora, tem uns caras aí que vai falar, desculpa, meu. vai pro Google, cara. Eu não vejo não, o PVC. O PVC não, mas, não, é genial. Não, o, o, PVC Mauro não Bete, fala... o Mauro Bet, eu gosto. Eu gosto desses não, caras. Não, mas, o Ma mas o Mauro não, o, não vai o, falar o um O Bet pô... é sensato. O, o Mauro é, não vai pô, falar um O Mauro é meu parceiro de longa data. O Mauro não vai falar volante eu tô tentando entender Eu tô tentando entender de quem que você tá falando. Não, tem uma porrada. Não vou citar nome, mas tem uma porrada, cara. Uma porrada. Vários. É, é, eu gosto muito da resenha, quando tem jogador, assim, da mais vampeta. Ah, esse segurasse. É, puta que, que pariu. É, inclusive, tô aguardando o vampeta aqui, Vampeta mas... tem que vir, pelo amor de é, Deus. É, eu gosto muito da resenha, quando eu tem jogador. Eu fiz um, como chamo do, lá da Pan, cara, do, na Gazeta. Ma, o Flávio. Mesas é Eu fui fazer um, tava o vampeta, bicho, nós ficamos falando do 2-2-2. Da Campo de Valente? Eu e o Vampeta, bicho. Na Gazeta. Eu falei, não tem nada a ver com futebol de, ca... de, de zona. É maravilhoso. Traz o, Traz o Souza também. É bom. O Souza. Cara, sexta-feira o Souza contava. eu sou Souza do Vampeta lá na live. O Souza contou a história do Shake. Vocês já trouxeram o Shake? Não. não. Ah. Vamos trazer o um Shake. Pô, mas, aí, mas aí você tem que começar às duas da tarde. E até é. às oito. Dá uma pausa e volta pra madrugada. <risos> São as, as melhores, né? Ele é figuraça, né? Ele já mexeu nas nossas gavetas, né? São as melhores histórias é, só do Shake, é. cara. É, meu senhor, isso é um figura. É, o Shake é um cara. Ele que... me zoava no programa. Ele já tem um macaco ainda? Ele tinha um macaco. Tem. Ele é tem tem um latino, macaco? né? Uma macaca. Uma macaca. Ele tem. Eu lembro que ele tinha uma macaca. Ele, ele adora polu... ela, muito louco. Cara. É, é. <coughs>